ou nos conformamos com a falta que algumas coisas fazem na nossa vida ou lutamos para realizar todas as nossas loucuras o tempo passa rápido demais e se eu não correr atrás das coisas que eu quero que me fazem bem ninguém vai fazer isso por mim mas sem atitude também nada vai mudar que enquanto você pensa se vale a pena ou não tem alguém correndo atrás dos próprios sonhos aí na rua milhares, milhões de pessoas você vai viver para presenciar os outros realizando os próprios sonhos? ou vai viver para realizar os seus? A escolha é sua. O importante na vida é você meditar sobre os seus erros. E se tiver que cometer erros, que só cometa novos. Esse é o ponto importante. Também não é retórica. Não é retórica. É realmente, acontece alguma coisa... Puxa, por que você fica chorando, o que aconteceu? Esquece isso, vira a página e vai para frente. No momento certo. Primeiro você precisa meditar. O que foi que você fez? O que você fez de errado? tá bom esse aqui já entendi já analisei uh -uh, não faço mais de jeito nenhum nem igual, nem esse nem nada parecido isso aí é um aprendizado constante tudo, tudo isso então que é uma coisa entendo, que você tem que olhar para trás ver o que que foi como é que era o que está acontecendo até de vez em quando buscar os porquês né? se diferenciar esse tipo de coisa que entender uh, o que que está se passando uh, é fundamental é importante se você combinar uma coisa não precisa nem escrever combinou cumpre qual é o primeiro valor que você olha na pessoa Ele disse o primeiro valor é humildade Agora, qual é a característica principal que a pessoa tem que ter humildade determinação e garra disciplina equilíbrio emocional comprometimento a ah, que se esforce mas que busque em ser felizes e que prega isso e aí você tem que procurar fazer o equilíbrio entre os papéis e atividades que você tem na vida. Não adianta você focar num. E dizer, olha, eu estou bem com o meu trabalho, o restante que se lixe. Tá? Ou eu estou bem em casa com a minha família e o restante, ó, não importa. Não existe isso. Nós somos um todo, somos um conjunto. E somos um conjunto de papéis e atividades. Ou você olha para o equilíbrio entre os papéis e atividades, né? ou você vai se atrapalhar. Eu tenho que buscar um equilíbrio harmônico na sua vida. Eu acho que isso é a sabedoria, isso é uma condição para você viver feliz, viver satisfeito e não viver pressionado. Você está feliz no trabalho, dizer, mas em casa não está legal? Você quando sai do trabalho e sai bem, você vai para casa e você é pressionado, ou vice-versa. Então isso é muito importante. Eu só vou me aborrecer e ficar estressado, irritado com coisas que forem realmente importantes. E aí, passar a olhar e analisar quais são as coisas importantes e que aí justifica você se irritar, você se aborrecer. Ah, eu acredito muito que as pessoas crescem mesmo né, na adversidade. aí você dá saltos ah, mas então a pessoa se não passar por momentos trágicos na sua vida, não vai crescer claro que vai ah, e outros são alguns são mais difíceis de crescer e crescem mesmo na diversidade, muito mais do que na alegria olha, através desses, desses, a, a, desses a, acontecimentos teve muito aprendizado o principal aprendizado o bom está no amor e não no ódio então acho que aí é que está a sabedoria né? passa pra frente pô, mas você vai... não, são certas coisas, você me esquece Está lá. Mas não cultiva. Não, não, não, não puxa isso toda hora para fora. Entende? E fica remoendo esse negócio. Pô, tem coisa boa. Lembra do bom. Porque isso faz bem para gente. Faz bem para nossa saúde. Se tem alguma coisa que está te incomodando, ah, não, não joga para debaixo da mesa. Põe em cima aqui. Analisa e convive com ela. É. Yes. Eu posso. Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Vocês receber um carro da vida? Dirija o carro. Não senta de passageiro. E acredita. Acredita. Eu acho que isso é o fundamental. Vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem. E vocês vão conseguir. Nunca perco a humildade. Tenham sempre consideração pelas outras pessoas. Procure sempre aprender. Dá para continuar sempre em evolução. E o jovem, o jovem tem uma vida enorme pela frente. Busca aprender, aprender, aprender. Acredita e busca aprender.